Suas costas, quer louca dobrado Quer levar sua prata, quer levar seu ouro Comédia na favela, leva bala e fogo Sobe aqui na moto e vem conhecer o morro Bola lá em casa, te mostro meu tesouro